E aí, como não se tem como combater o que foi o governo Lula, se busca reafirmar uma série de processos que já foram todos eles, todos eles até o momento arquivados pela justiça. E a suspeição da toga já está dada para encaminhar favoravelmente a, a, a palavra está ordem. com a deputada Fernanda. Está de a senhora não viu de ordem. Mas a senhora não viu, eu não vou a questão de ordem. Que de viu, ordem. Deputada Fernanda, eu não vou aceitar mais, porque essa questão... A senhora não pode fazer isso. Eu não vou cumprir é, é, é, a, é a questão de ordem. Sem ouvir sequer a cordialidade, eu vou concluir a questão de ordem. Por favor, a senhora já tem um microfone, 24 horas. Eu estou fazendo a questão de ordem, já tem que ter um pouco de paciência. Pode falar, deputada, paciência a que minha, não me falta. A senhora presidenta, não me interrompa, aqui todos são iguais. Tá, pode eu, não, falar. Presidente, eu resposta, ainda tenho um Isso minuto, não é questão de ordem, não. deputada, não eu é questão de ordem. Eu tenho tempo para questão deputada, de ordem. a questão de ordem está recolhida. A senhora é uma autoritária, deputada, por gentileza. Hipocrisia da presidência dos trabalhos. Respeita a presidente, respeita a presidente. Senhora presidente, senhores deputados, eu fico realmente muito triste com esse tipo de, de conduta de deputadas aqui. É, deputadas que deveriam se dar o respeito, inclusive fazendo ataques a uma mulher como é a deputada Bia Kissa, presidente aqui, que foi eleita de forma legítima pelos seus pares e fazendo ataques. Mas o feminismo nunca foi nem pela defesa da mulher. Óbvio, o feminismo sempre foi uma questão ideológica. É, sempre foi uma questão ideológica. Aí vem aqui, ah, questão ordem, questão... Infantil, questão ordem, infantil, questão a é de questão de ordem, não tem questão de ordem. É o que eles estão fazendo infantil, infantil, é questão de fazer barraco. É o que estão fazendo aqui. Infantil, questão fazer de fazer barraco, porque uma coisa é fazer obstrução. Um eu obstrução, eu infantil, todo mundo faz obstrução quando é algo que não é de acordo com o nosso posicionamento ideológico ou político. Agora, fazer todo esse barraco que estão fazendo dessa forma aqui, isso é vergonhoso para qualquer deputado. É vergonhoso. Se não concorda com a matéria, faça sua obstrução. Mas, usando de, de artifícios tão, tão, tão sujos como vem sendo feito aqui, isso é, é mancha. A imagem da CCJ, que inclusive essa é uma PEC que todos aqui sabem, todos sabem que não dá nada demais como elas vêm, vêm querendo atacar, como se fosse trabalho escravo infantil. O que tem aqui é uma proposta para regularizar o que já acontece, porque o que acontece, por exemplo. Com, pessoa, com garotos que às vezes tem que ficar fazendo com que, com que as suas crianças possam complementar a renda dentro de casa, tem que ir para o sinal, para sinal fazer não respeitar malabarismo, do tem que pedir esmola. E aí, trabalhando em tempo parcial... Presidente, penso que recomponha... Meu tempo, por favor. Deputado, continue a falar. Em tempo parcial, e, ao mesmo tempo, não prejudicando os seus estudos. Hoje, a criançada, para poder estar tá complementando a renda, vai para o sinal, vai fazer malabarismo, muitas vezes se prostitui. Eles não são favoráveis a trabalho. Aliás, a esquerda vive de mentira. A esquerda vive... De... Isso está no DNA da esquerda. É, é, é mentira e caos. Inclusive, eu ouvi aqui... Deputada dizendo que os processos do Lula foram arquivados. Não foram. Foi uma manobra para tornar Lula elegível, dizendo que era um erro processual por conta da questão da 13ª Vara Federal Obrigada, de Curitiba. Deputado. Mas os crimes dele deputado. permanecem todo o rastro de corrupção.